Oi, eu sou o Júlio César da Comtel Rastreadores. Eu tenho ouvido várias empresas falarem sobre a necessidade de economizar e por isso não poderem contratar nenhum tipo de serviço. E mesmo dizendo a elas que nosso sistema vai ajudar nessa economia, algumas ainda dizem, não posso contratar nada, precisamos reduzir os custos. Isso acontece porque toda vez que estamos prestes a contratar algum serviço, sempre ficamos na dúvida, será que funciona? Será que realmente vai aumentar meu custo ou vai me trazer uma economia? Isso também acontece comigo. Apesar do consultor apresentar vários fatos e argumentos na hora da venda, ficamos na dúvida se realmente minha empresa vai economizar, ou se esse sistema não será apenas mais um custo. E por esse motivo, eu quero lhe propor o desafio risco zero. Tudo o que você precisa é seguir sete passos bem simples após a contratação. E se em 30 dias você não concluir que o sistema fez você economizar, você poderá cancelar o contrato sem custo. Essa cláusula consta em contrato e é o meu compromisso com você. O sistema traz várias formas de redução de custo porém ela se paga apenas com a redução de um terço do tanque de combustível. Estou deixando na descrição desse vídeo um link para os sete passos que você precisa seguir e um link para a calculadora, que é um simulador da sua economia. Aproveite para fazer o teste. E agora que você já sabe dessa informação, já assistiu esse vídeo, você tem duas opções. Não fazer nada e deixar tudo como está ou aceitar o desafio. Faça seu orçamento agora e comece a economizar o quanto antes. Ele aguardo como nosso cliente. Um abraço!